Não. Começou? Começou? E aí, gangue der mal. Tudo bem? Pessoal, o negócio é o seguinte: vídeo rapidinho. Toda vez eu falo isso, né? É, toda vez. Toda vez. <risos> Ó, tava eu aqui cá pensando com meus botões que eu ia queria colocar um freio um pouquinho melhor no meu gol, né? Não tinha, Só para colocar, né? Só para aprender. Eu comecei a dar uma pesquisada aí na net aí, tem umas marquinhas famosas aí que eu não vou falar o nome, né? Famosa. Umas marquinha famosa nacional que vende uns kitzinho de freio assim, ó, 1.200, mil reais, tal. Vem o kit pronto, né? Aí vem o disco, vem um suportinho para você fazer a pinça, uma pinça de Santana e as pastilhas de Santana. Eu descobri a forma do caras né? Oh! Eu Deus. Eu falava que é Deus, né, aí fala que não pode falar que é Deus, então eu sou um semideus. Então vamos lá, pessoal, vou passar pra vocês, gastei quanto uhum. isso aqui, amor? Não sei. reais. não sei se é 118 ou 114. mas por quê? Porque eu já tinha a pinça, uhum. né, o que que eu comprei, ó, como eu já tinha a pinça, pinça de passatem alemão, tá? Ela é um pouquinho maior que do Santana. Eu postei, ó, a pastilha. Isso aqui também tem outro segredinho. Eu postei uma fotinha no meu Instagram lá e teve um Eu não vou lembrar o nome, mas um cara que falou assim que a pinça tinha que ser do tamanho do aqui, pegar metade do disco, não necessariamente. Nesse kit que vende aí na internet aí de 1.200 reais, que é muito importante falar o valor, a pinça é de Santana, hein? Menor que isso daqui, ó. Isso aqui é de Passat Alemão. O que importa aqui, claro que se você tiver uma pinça que pegue a metade do disco aqui, ó. você vai estourar. Só que daí você vai ter que catar de Mercedes, de BMW. Ou comprar umas importadinhas aí, Willwood, Brembo. Aí você senta na piroca, filho. Porque daí, ó. O vai lá em cima, né? Você vai ter que vender o um carro pra comprar o um freio. Tá bom? Então beleza, ó. Funciona, depois eu vou mostrar o vídeo funcionando Fala aí o freio do seu carro, mano. Furnúncia Todo original, e o freio é pra caralho, né? Freia Ó, então vamos lá Disco de Vectra, 288mm Vou mostrar aqui, ó Só pra vocês terem uma noção Da diferença de tamanho, ó Esse aqui é o original Esse é o original do Gol O do Vectra, 288mm, certo? E esse é rígido Isso aqui é ventilado, mostra aqui, mano. ó ventilado, certo? certo? Certo E eu ainda fiz o esqueminha lá que é padrão Bidu, né? É, ele ensina a adi... fazer os furinhos, né? Tem vídeo desse furinho Então isso aqui basicamente vai ser a fórmula do freio a disco traseiro Quem assistiu o vídeo do freio a disco traseiro eu, eu vou falar, peraí Quem assistiu o vídeo, do... se você não assistiu o vídeo do disco traseiro ainda, ó Clica aqui em cima aqui, ó <risos> Como lá. que foi? Se vira pra procurar Vou clicar o cacete Eu vou deixar na descrição Não, deixa nada não, Tu não se vira pra achar Então vai ser basicamente a forma. E esses furinhos aqui do ventilado já tem vídeo também Se vira aí pra procurar, certo? Então é basicamente a mesma forma. O que que vai acontecer, ó Você vai pegar o suportinho da pinça, certo? Certo Ficou pesado pra caralho essa porra Ah, pera aí que é outra coisa importante o que deu um pouquinho mais de trabalho foi centralizar essa coisa aqui, ó. Esse, o disco, certo? Porque ele não casa os furos. Esse furo aqui, ó, eu tive que fazer. Tá vendo que esse aqui é um uzinho aqui, ó? Foi o que centralizou melhor. Eu só dei uma desbastada nele aqui e centralizei. Aí eu fui girando na mão. Fui girando até ele alinhar. Na hora que ele alinhou, eu apertei. E aí fiz esses dois furos aqui, ó, pra poder travar ele, né? Tá travado. É um que dá um pouquinho mais de trabalho. O resto, é a mesma fórmula do freio a disco traseiro lá, ó. Ficou pesado pra caralho essa porra aí. <risos> Vou aqui. rapidão, ó. Eu sei que não tem muito tempo, que o celular grava só 10 minutos. Né? É. Ó. Que que, Pera aí, deixa eu pegar aqui atrás. Ai, para de me apertar oh! tá... Ó, basicamente o mesmo esqueminha, ó Vai com a fitinha, prendendo, ó pa, pa. Eu coloquei aqui 17 pedaços aqui, ó Pra poder encaixar o freio aqui, certo? Aí ele encaixou aqui, entrou forçadinho Eu pus do outro lado Igualzinho o outro esqueminha lá, certo? Pá, entrou forçado, eu pus do outro lado Vim aqui, ó Mostra daqui, ó. daqui assim, tá, tá dando para ver assim? Tá, tá dando pra ver. Fiz, ó, tá vendo que esse suporte é outro? Cortei fora o suporte original e fabriquei outro suporte. O importante é fazer essa volta aqui, ó. Que é onde o, a, o disco, ou o disco não, a, a, o pistão da pinça vai acionar aqui, entendeu? Se deixar reto aqui, ó. Ele não ele vai pegar, não vai funcionar. Certo? certo. É basicamente isso. Se vocês usar a ideia do freio a disco traseiro, faz o dianteiro. Foi o que eu fiz. Eu canso de falar que vocês filho uma ego. Usa as ideias pra fazer outras coisas. Não. Mas tô mandando. Pô, não usa as ideias pra fazer outras coisas, entendeu? Que daí você estoura. Depois você vai lá no meu Instagram e me manda. Ó oh, Abdu, através das suas ideias. Canso de responder gente assim. Ó oh, Abdu, através da sua ideia eu fiz isso, fiz aquilo. pô. Essa é a intenção dessa merda, dessa porra desse canal Né amor? É isso aí Passar o que eu conheço e vocês usar as ideias pra e fazer outras coisas E passar aprimorar. pra mim de volta né? é, é. Aprimorar Passa pra mim de volta É, eu ah, sim, mora assim, Ó, me isso, eu, através da sua ideia fiz isso Ou eu tive essa ideia, deu certo Acabou, filho Aqui, ó Se eu fosse comprar um kitzinho e ia vir um outro suportinho desse pra mim parafusar e tal Eu ia gastar 1.200 pau Gastei 120 conto oh. O resto, o que, que eu faço? gasto com a minha mulher E ela me deu feliz pra sempre ah. Oi, né? Tá Pera aí que eu já vou Ó, Pode economizar Meu encarregado tá me ligando Então vamos finalizar aqui o vídeo, certo? Sim. É essa Basicamente a ideia é essa Certo, bom? É, vou pôr umas fotinho do, do meu carro que a galera não viu, né? É, põe umas fotos aí dessa bosta, velho <risos> Já quebrou o carro, né? <risos> Queimou a junta do cabeçalho do carro, ó. É uma âncora, né? Acelerando. Tá bom, pessoal? Então Acelerando. fica aí, que o encarregado tá me ligando pra fazer o orçamento. Tamo beijo, bom. me um liga. Beijo. beijo, não me liga. Tchau.